Quer jantar? Quer, Quer jantar? jantar? Tem, Tem frangão, frangão com farofa Eu vou o comprar com... pera é mamão, mamão. Caqui! Vai! Caio, assim como esse queijinho é Fatiou presunto. <risos> o presunto e também o sol porque Ai, fiz papinha de arroz, fiz papinha Ai, fiz papinha de arroz Só uma papinha Ovo Uf, uf, uf, uf! As alcachofras! Uf, uf, uf, uf! As alcaporras! Uf, uf, uf, uf! E tem coentro picadinho, cebola com mil e pó! Põe água pra aquecer pro caldinho o de mocotó! Mocotó, mocotó, mocotó, mocotó, mocotó! papai. Vai, papai! Vai. Vai, Ai, que pra... de arroz. era muito ah, Vai, papai, vai, papai. Vamos, a... a... papai. Vamos, pra é, caralho. Pô, tem, tem que pegar que... das músicas novas, porra. Agora é fazer. Sim, das, sim. O sertanejão, os é, negócios. Ah, aí. com é. certeza, com certeza. Gostei fazer, que você Tem que voltar. voltar isso aí. Vamos Desejo um show. a todas inimigas, pança longa. <risos>